1998 Eu nunca vou me esquecer Foi o ano em que ocorreram aqueles terríveis assassinatos nas montanhas Arkley. Pouco tempo depois A notícia se espalhou por todo o mundo Revelando que a culpa era de um experimento viral secreto Conduzido pela empresa farmacêutica internacional A Umbrella O vírus se espalhou perto de uma comunidade nas montanhas A cidade de Raccoon E dizimou-se na vizinha pacífica com uma onda devastadora que abalou a sua fundação sem ter outras opções o presidente dos Estados Unidos ordenou um plano de contingência esterilizar a cidade de Raccoon com todo o caso ainda público o governo dos Estados Unidos decretou uma suspensão de grau indefinido para os negócios da Umbrella logo, suas ações começaram a quebrar e para todos os efeitos, a Umbrella estava acabada Seis anos se passaram desde então. Eu recebi um treinamento especial de uma organização secreta, que trabalha sob o controle direto do presidente. Eu fui encarregado de proteger a nova família presidencial. Por que sou eu que sempre fico com a pior parte? Você! Quem você é de verdade? Vamos, diga-nos! Você está muito longe de casa, cowboy. Você tem minha simpatia. Acho que essa é a maneira local de quebrar o gelo, né? De todo jeito, você sabe do que tudo isso se trata. A minha missão é procurar pela filha desaparecida do presidente. O quê? Você é solo? <risos> ah, eu tenho certeza que vocês vieram aqui apenas para cantar com kumbaya ao redor de uma fogueira, né? Isso Pensando bem, talvez vocês façam isso mesmo. Ha! Ah, oh, você é louco, americano. Era é uma ordem direta do chefe em pessoa. Eu vou te descer, não será um piquenique. Tô contando com vocês. Justo quando eu ia me encarregar da proteção da filha do presidente, ela foi sequestrada. Essa é a única razão de eu estar nessa parte rural e abandonada da Europa. De acordo com a nossa central, há uma informação confiável de que foi avistada aqui uma garota que se assemelha muito com a filha do presidente. Aparentemente, ela foi sequestrada por um grupo não identificado de pessoas. Quem diria que meu primeiro trabalho seria uma missão de resgate? Es frío, de repente Me estoy congelando Ah, debe ser mi imaginación Ah, disculpenme por el atraso Este caminho leva até a vila. Eu vou lá dar uma olhada. Nós ficaremos no carro. Não queremos pagar nenhum ticket de apacamento. Ah, claro. Ticket de estacionamento. Buena é que suerte! Tá? Porra, quem são esses caras? Tu disses algo? Com um, licença, senhor. Eu gostaria de perguntar se o senhor reconhece a garota da foto. Que caraco está fazendo aqui? Lárgate, cabrão! Bom, desculpa o incômodo. Ah! Parado! Eu mandei ficar parado!